Quando vai chegando ao final do ano, já começamos a respirar os ares do descanso. Queremos esquecer um pouco da nossa vida rotineira e descansar. E é um momento muito bom quando nós vamos a um ambiente junto à natureza, respiramos um ar puro, esquecendo um pouco dos problemas do nosso dia a dia e centralizando a nossa vida em momentos de reflexão e de descanso familiar. Isso é muito importante, porém na Palavra de Deus nós encontramos uma importante recomendação de que o nosso descanso não é aqui, Hebreus capítulo 4 versículo 9, a Palavra de Deus diz assim, portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Este texto está falando de dois tipos de repouso, existe o repouso das lutas, das dificuldades, e também o repouso de um dia especial que Deus deu para o ser humano para que pudesse adorá-lo e glorificá-lo. Nosso mundo não é aqui. A nossa vida é cheia de tropeços, cheia de obstáculos, mas também é cheia de alegrias. Mas o nosso repouso, literalmente falando, será quando Deus estabelecer o seu reino. Que Deus te abençoe no dia de hoje, para que o verdadeiro descanso que em breve virá, possa fazer parte da nossa vida e possamos estar ao lado de Cristo para sempre. Deus te abençoe.